Ébria, líquida, nua, lânguida, vesga, desliza, Monalisa no meio da rua. Vertigem, curta cor, viagem de ida, virgem sem volta, lisérgica. Sol da meia-noite, miragem ameríndia, palmeira do pajé. Veracá é. Comer é distração para não fuder. Fuder, dormir. Palavra é distração, é palavra. Palavra é terra para buraco. Palavra é pá para terra. Palavra não é buraco. Minha palavra you você buraco. You know how I feel, A coisa mais maravilhosa que a gente pode tirar desse momento é aprender com o aluno. Né? Quem tem que ensinar não é um e o outro se cala e fica na dele, tenta absorver o que puder daquele detentor do de saber. Todo mundo hoje tem capacidade de buscar informação e essas ocupações mostram isso, que esses alunos estão super articulados e estão buscando formas de modificar o mundo, né? então eu vim aqui aprender um pouquinho com eles. Estou muito irado todo o projeto de ocupação das escolas públicas e estou vindo aqui trouxe uns quadros, é, li umas poesias e tal, cantei, mas é porque eu estou querendo falar meu apoio e eu acho que essa é a hora da gente criar ponte entre o particular e o público e a universidade e tudo e, e questionar esse sistema educacional mesmo que a gente não concorda.